No. <laughs> Olha isso aqui, que delícia. Anelzinho de lula fresquinho. Lagosta e camarão. Gente, assim, pra quem tá olhando e fala, nossa, Deus, você tá milionário? Não, gente, eu não estou milionário, eu estou inconsequente. Mas, essa lagosta aqui, ó, 100 reais, quatro lagostas, 30 reais e 40 reais. Então, ó, o preço aqui de Mucuripe tá show! Show! Pega primeiro as patinhas, é. martela ela. Martela. Hum. Martela a patinha. Martela, esse lado aqui? Hum vegetariano do meu canal, agora sofrendo. Vai tá tirando as casquinhas e come o que tem de carne dentro. Olha ah, lá, lá. É assim, tio Tiberio? É assim mesmo. Vê se não tem carninha nessa que ela jogou. Pode chupar essa, a carne tem carninha ali. Aqui não tem mais nada não. Tem que aproveitar nos mínimos detalhes, que a carninha é pouca. Deu certo, amor? Só nas patas gigantes que tem mais carne. Cerveja no calor. Eita senhora coisa boa olha Brasil isso é Brasil né? perde na Copa mas não perde na comida rapaz né não, é, não? Olha. rapaz isso é Brasil isso é Brasil que coisa maravilhosa é picanha polenta e batata frita com arroz e feijão e original meu Deus eu vou morrer de nada sem nada obrigado de obrigado. Nada. obrigado obrigado e sem neve ah, tô feliz e na praia como um fruto do mar, camarão cem reais, porquinho cem reais, cação cem reais. Jesus amado, o que está acontecendo com esse país, mano? Aí você vira aqui, ó, uma cerveja seis reais, uma caipirinha vinte reais. Me 25, 30, Jesus amado, pessoal. Viemos hoje aonde viemos na Seven Kings. Porque é o que? É a hamburgueria do Tucano, né? Tucano. Hamburgueria do Tucano, do Jovem Nerd. Salve aí pra rapaziada e jovem nerd, aí, né? Como se a gente fosse muito amiga. Como vocês <risos> soubessem que eu sou, tá pelo... Salve aí pro Jovem Nerd, né? Tamo vindo aqui comer e tal. Tamo junto. Pelegrini, manda um abraço aqui pra galera da Mecânica Simas Turbo. Aí Azagal, que é mecânico? Vou pegar o que? Vou pegar a gorgonzola, que é o que eu Olha isso! Rapaz, é bonito isso aí, hein? Isso aí tá bonito, hein? Olha isso! Meu Deus do céu! Ula uh lá A barriga tá estufada, a gente tá engordando muito nesse Brasil aqui, não dá. Acho que eu já engordei uns três quilos aqui já, vou voltar pra Montreal e ó... Ok, conseguimos uma mesa porque a Sandra é o bicho, né, velho? Essa mulher, ela consegue cada coisa, é um bagulho impressionante, mano. Foi lá, falou com o gerente, deu o jeito dela. ah tá bom, aqui na área VIP aqui. Nossa, pra ser VIP, gente. Os Chiques conseguimos morar. Os humilhados VIP. precisam ser exaltados, em um lugar desse mundo, entendeu? Já que no Canadá a gente é imigrante estudante internacional. Já que nós tá fodido há meses, tá então... na hora da gente ser exaltado um pouco, eu acho. <risos> <risos> The smile was one of those rare smiles that you may come across four or five times in life. E eu não vou torcer pra Argentina, me recuso a torcer pra Argentina. Então, espero que ao final deste vídeo, a França já tenha sido campeã da Copa do Mundo e não a Argentina. Gente, desde que eu mudei pra Quebec, eu tô eu vou dizer francesa. Então eu tô torcendo pra França mesmo, entendeu? Eu nunca torci pra Argentina, então é né, hoje que eu vou torcer, tá vendo? Então eu espero que a França ganhe. E se a França não ganhar, provavelmente o Vini vai botar algum negócio aqui me zoando nesse vídeo. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Eles são the same mesma picture. É Tibério! Vou pegar uma praia de Tibério? Bora! Ê, rapaz! Agora o senhor vai assistir o senhor lá no YouTube lá também, hein? Beleza! Olha aí! Gente, cuidado com isso dele atrás. Care Mirror Behind. Será <risos> <risos> a criança diz Com certeza. O Parque da é um grande banheiro, né? Não quero pensar por esse lado, não. Não, não. Eles colocam um químico na água que deixa o xixi azul. Não, não. Isso é história pra do unir, filho. É tudo mentira, sabe? Ai, meu Deus! o pessoal tava falando que aquele ali tá desativado eu não sei porquê, mas aquele ali é um dos mais legais e eles ativaram que é um funil que você desce e aí no funil você cai nessa privada e você vai rodando que nem bosta That's what I call a bowel movement. E quando você entra lá no bot lá da Twizy, lá no WhatsApp da Twiz, é esse cara que responde, olha aí ó, você tá falando com o Paulinho, não é a Cissa gente, eu juro pra vocês que não é a Cissa, é o Paulinho mesmo, é isso. E aí Paulinho, a primeira vez que tá vindo numa taverna medieval, cara. na é medieval, cara, vamos entrar na Terra-média, em Elden Ring. Terra-média, Elden Ring, Senhor dos Anéis. <risos> Bosta! Hum. Bosta! Eu já ia vir aqui, é. eu já... é. <risos> Canadá, eu tô filmando, aparece um Porsche aqui, aparece um Corsa. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Bateu a bolinha? Bateu, bateu! Vai ali, vai ali, vai ali! Bate ele! Bate ele! Bate ali! Bate ali!